Não ia passar. Fica de de desmoralizado. Os caras que desmoralizar. Aí ia botar gente. outro que não ia passar, outro que não ia passar, outro Deixa, que não ia é, passar. Luta, ia luta passar. até morrer, luta até perder. Pra que colocar um bosta lá? Pô, o Aras não é um bosta. Eu né? acho que ele é. Não, discordo. Tá discordo. bom. Discordo. <risos> e, e, e o... E o, o próxima pauta. Pr <risos> o presidente da Câmara lá também tá alinhado com o governo, não tá? Agora. O Arthur Lira. Cara, é um cara que... Você tem um diálogo. Ele já foi líder, enquanto o Jair Bolsonaro foi deputado federal no Partido Progressista. Então, eles já se conhecem. E tem um diálogo. Cara. Não Mas é... esse cara não é, com todo respeito, esse cara não é safado? Por quê? Porque ele não é condenado de umas paradas aí. Não, ele tem processo. É. Cara, assim como todos os prováveis, todos que estavam na corrida, tinham, cara. É porque todo mundo filha da puta. Não, eu também tenho processo lá. Patrícia Lelis tá me acusando. Tá lá o processo rolando até hoje, cara. Tá tô se acusando, acusando de quê? <risos> <risos> ah, não, <risos> não, não. Não, não. não. <risos> tá te acusando de quê?